Então, é lá, cara, esses... cara. Só tem os bonitos aqui. Oh, é, lembrei, lembrei. Mais. passeio legal dos anos 90. Vocês foram no Planetário? Putz, cara. Planetário. Planetário tá até hoje lá, galera. Quem nunca foi no Planetário, eu recomendo. Vai no Planetário. Legal é muito caramba, legal lá cara, no Nibira, no, né? Vira É, tem uma coisa que eu vou falar aqui, mas vocês vão poder ir mais. Play Center. Lembra aí? Puta Play Center, Play Center a montanha é encantada. É muito, muito da gente, montanha encantada. Antes é. do terror. terror. Noites do certo. Terror, cara. Nossa, eu não sei. Eu daquela merda lá, os atores eram bons pra caramba. Tinha aquela mano. casa mal-assombrada que você ia, né? Você tinha que Caraca, passar pela casa, véio. dava uns sustos. Não, e sabe que a é Pelé escatava uma parte lá que eu acho que tinha um esgoto. Quebrado, vazando, e eles faziam um pântano. Lá. Não sei se vocês lembram disso também, um lugar. Ah, bem, eu lembrava que tinha mas... no play center. Lembra. Eu acho que era um esgoto que vazava lá e ah, é o pântano. Vocês o integra. Então, play... O acham que, que, Harry, Harry, que acha que Hop Hara é legal nunca foi no Play Center. É que eu nunca nossa, fui no Hop Hard. Pelo amor Não de posso Deus. Posso falar, cara. mas o Play Center era top. Nossa, cara, o Play Center top. é uma maravilha pura, cara. Eu tenho só lembrança de. nossa, só de. Lembrança muito boa, cara. Nossa senhora. Falaram a gente que ia voltar ao Play Center. Era, era, é, tem o um feriado lá de 1 de setembro, né? Que é aniversário de hum. Moji. Cara, todo ano a gente ia. E encontrava todo mundo lá, a cidade inteira. Cara, né, era assim, era um evento, eles né? Estavam, eles Center estavam querendo voltar ao Play Center. Lá onde tem o Shopper e Canduva, tem um puta estacionamento atrás, um puta espaço. Teve as lendas falando que eles iam voltar com o Play Center ali, mas acho que não. Não rolou, mas tava uma lenda aí que é eles iam voltar. É uma pena. Tinha a Montanha-Russa dos Anões, né? Lembra lá? É, montanha lembra Encantada. Disso, montanha Encantada. Porque não era uma é, Montanha-Russa. Era um passeio, tipo, numa água. Você entrava, tinha uma aguinha. aí você Era a uma... Era uma maior atração, né? Era uma puta montanha. Era, cara. Você atravessava era, a montanha, tinha, o... né? tinha os bonequinhos, tinha os, bonequinhos, os bonequinhos. sete anões numa parte. Sete anões. Aí você passava na montanha, era tipo um tinha carrinho um urso, na água. Lembra do urso? Uhum. Lembra do urso? Por isso que ficava lá, com a picareta lá, lembra, era cara? Era muito cara? legal a Mãe Encantada. Nossa, Na noite, cara, eu também cara. tinha um, um... Eu acho que era o Castelo do Terror também, que era num carrinho era do assim, tinha os atores Tem fantasma, lá. Tem fantasma. Cara. cara. Mano, Fez eu me montado, esqueço. Eu uma desgraça de um bicho saía da parede lá, uma múmia. Mano, eu quase enfartei. É, que eu já não sei é que se que vocês gostava, eram, se vocês iam mano. nessa época, mas vocês chegaram, cara, no, parque é perto, chegaram eu, no Parque eu, da Mônica? Chegaram eu... no Parque da Mônica? Você já era mais não, velho. Eu não. nunca fui, cara. A eu nunca criancinha, fui, nossa, adorava ir no Parque da Mônica. Era ali no eu, Eldorado. Eu suspeito que eu vou. Eu, se, existe ainda? Leva só as filhas, só que agora tá no... Não tá... Perdão. Era no Eldorado e agora tá no SP Market. Era no Eldorado não, eu tenho certeza. Não, não, eu era no Eldorado. Um era cara. no Eldorado e aí agora no Eldorado tem aquela Kidzania. Isso, Kidzania, isso e mesmo. E aí eles levaram o Parque da Mônica o marketplace Marque... não, Ô, amor, como é que é o nome do shopping perto da sua casa lá? SP Market. Não, perto, perto da sua casa e aí, tá? Não, ela entende, ela entende quando eu falo isso. Mas sim, perto da casa dos, dos pais dela. Mas é SP, Onde Market. Que é? É SP Market. é? No SP Market hoje. E o Parque da eu Mônica Marte. é muito legal. Quando era no Eldorado, né? eu nunca fui eu no SP Market. Era... Leva suas é, filhas, é o Adriano. Mais... É muito legal. E assim, antigamente lá no SP Market era o Parque do Gugu. E depois ah, virou o Parque da Xuxa. eu fui em todos, isso, eu, era, eu era mais isso. criança. O Parque do Gugu era legal. E eu fui em todos esses daí também. Hoje, mas hoje, não hoje... era nada radical, não, né? Era tudo tranquilinho. Não, não, né? era mais tranquilinho, é. mas era legal. Tinha, ah. os, tinha os negócios bem legal A, montanha mas a o era legal. Você foi, Nelson? Ou, ou, ou, Elcio? Fui, eu cheguei no. Eu não ia na montanha é. russa, essas coisas que era muito pequenas, mas eu ia na montanha Encantada, eu fui no. Naqueles desde o terror aí, eu era quando eu era um pouquinho. Acho que 99, 98 aí que eu era. Um pouquinho mais velho, eu fui nesse negócio das antes do terror do Play Center ia nos brinquedos. Cheguei aí, cara. Eu lembro quando noticiou o fechamento do Play Center. Tal nossa cara, deu eu lembro da tristeza até hoje. Sabe quando você não é possível <risos> que esse negócio <risos> vai ter luto, pô... né? É, é pô, cara, o um negócio eu vivia pô, cheio, né? Cara, vivia lotado. Outra coisa Era da... é inconcebível fechar aquilo. Outra nossa. coisa da hiper famosa dos anos 90 que fechou. Vocês chegaram aí no Simba Safari. Nossa, cara, verdade. Pô, eu acho que eu não é o se eu fui, não. Simba Safari. Simba Safari, Vai cara.